Tendo definido derivações em um sistema de dedução natural como árvores constituídas de sequentes que são manipulados por regras, neste vídeo eu vou definir a notação no qual essas derivações são definidas como árvores decoradas por fórmulas em seus nós. Vou chamar essas derivações de d de entry derivações. Em que elas consistem? Bem, uma d de entry derivação no sistema de dedução natural NAT, vai ser lida como uma espécie de evidência da derivabilidade de um certo sequente usando as regras desse sistema, nat Essa evidência vai tomar a forma de uma árvore finita, cujos nós serão rotulados por fórmulas. A fórmula que está na raiz dessa árvore é a fórmula Φ, que está no sucedente do nosso sistema. Ao longo dessa árvore, nós vamos usar as regras do nosso sistema e nas folhas dessa árvore, particularmente nas folhas abertas dessa árvore, aparecerão um conjunto de hipóteses. Hipóteses que devem pertencer ao conjunto de premissas que temos disponíveis. A saber, fórmulas do antecedente do sequente. Portanto, assim podemos descrever a nossa derivação d. De. Caso exista tal derivação d, de, como evidência da derivabilidade deste sequente, gama, símbolo de sequente, φ, terá um conjunto de folhas, como hipóteses, correspondendo a premissas que não tiverem sido descartadas ao longo da construção dessa árvore. Como raiz, essa derivação terá o sucedente do nosso sequente e a construção deve ser inteiramente justificada a partir de regras lógicas ou estruturais do nosso sistema. Note que não há nenhum motivo para imaginar que existe uma única derivação que atende a essa descrição. Em princípio, cada fórmula pode ser evidenciada por diversas derivações diferentes. Para falar dessas derivações, fornecendo de evidência para a derivabilidade de uma fórmula Φ, eu vou, por vezes, usar a notação em que a árvore de derivação aparece de forma explícita. E, se eu precisar ainda ser mais explícito sobre quais são as folhas abertas dessa árvore, eu vou usar... Essa é anotação.